Fala, Red Alunos! Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre como aumentar a sua nota na redação. Né? Às vezes você tá aí empatado mesmo com uma nota que não melhora, né? Ela fica ali e você não consegue crescer. Independente da banca, que tem um texto dissertativo, e você muitas vezes não cresce. A sua nota foi até 900 ou ficou ali no máximo até o 8, né? É, parece que estagna, a gente entra assim como se fosse num platô, fica parado em relação à nota, porque parece que a gente tá fazendo mais sempre do mesmo. Então hoje, pra te ajudar, eu vou trazer cinco técnicas, né, que te ajudam muito a ganhar um pontinho a mais, a ser visto com melhores olhos, né? pelo corretor dessa redação. Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Chay, prof. de português e redação aqui do Redação Online. E eu tô junto com vocês pra gente pensar em como aumentar a sua nota na... Redação. Pra você que acompanha a gente aqui no Redação Online e gosta de dicas como essa, né? De cinco maneiras de você aumentar a sua redação, argumentações, filósofos, enfim. Todo o conteúdo que aparece aqui no canal, aqui embaixo também tem o nosso site que é a plataforma de correção de redação, que é o Redação Online, para que a gente possa corrigir essa redação e você entender aquilo que você precisa melhorar. Então, todas essas técnicas que eu vou falar agora para vocês, que são para aumentar a pontuação, quando nós olhamos para a sua redação e corrigimos, a gente aponta ali e são personalizadas para você entender o que você, estudante, concurseiro, candidato, precisa melhorar nessa redação. Agora a gente vai ver quais são os cinco pontos, então, que de fato podem trazer mais pontuação para a sua redação. O primeiro ponto para você melhorar a sua redação, tá? Pode parecer batidos para alguns, pode ser uma dificuldade para outros, mas faz diferença na estrutura geral da redação, que é essa, aquela divisão em quatro parágrafos. Quando você tem um texto dissertativo argumentativo de 30 linhas, são parte desse, desse modelo aí, tá? Desse edital, que é a Enem, que são as principais bancas, quatro parágrafos é uma divisão muito boa para o corretor. Então, ali você sustenta toda a sua teoria dentro de opinião, argumentação, tá? Então, eu digo para você, assim, que se arrisca a fazer três ou vai lá e faz cinco, que existem, né? textos que são nota máxima e foram três parágrafos, ou foram cinco parágrafos, mas vai exigir um pouco mais do corretor enquanto estranheza daquele texto e vai exigir muito mais de você a sustentar aquelas aqueles parágrafos diferentes do padrão. Então, a primeira dica que eu tenho para vocês que é muito simples, é muito básica, tá, é manter a estrutura de quatro parágrafos para mim enquanto correção, enquanto professora de redação funciona muito mais esse padrão de quatro parágrafos. A dica número dois para você elevar a sua nota é a respeito do repertório, tá? Você precisa ter repertório na sua redação. Não dá para fugir. E quando ao ler uma redação eu encontro repertório, tá? Na introdução com uma, um, um viés ou de um pensador, um filósofo ou um sociólogo ou um contexto histórico, tá? Esses dois, né? Ou filosofia, ou contexto histórico, ou até mesmo é, um repertório assim de filme ou de livro, esses três principalmente, me, me dá muito mais um momento de conforto para entender que você, num primeiro momento, né, no começo da sua redação, contextualiza, veja bem, contextualiza. Então esses tipos de repertório de contextualização no início, tá? dão mais peso. Mas o repertório não é só na introdução e aí vem o pulo, né? para aumentar a sua nota. Ele também tem que vir em cada um dos parágrafos de desenvolvimento. Como eu falei na dica anterior, que eu quero quatro, aqui nós temos o caso dois parágrafos de desenvolvimento, né? D1 e D2, como eu chamo. Então, tanto no D1, você vai olhar para o tópico frasal que vai reger todo o seu parágrafo e vai trazer um repertório que se encaixa ali. Um acontecimento ou uma referência a um livro. Novamente, um contexto histórico para mostrar um comportamento. Uma permanência de comportamento também. É mais livre esse repertório, mas você precisa usar. Assim como você vai para o desenvolvimento 2 e você vai usar um ademais, um em segundo momento. Ou você vai fazer uma comparação. Você tem um segundo argumento para ser trabalhado ali, uma segunda causa para ser trabalhado no desenvolvimento 2, que você também precisa usar um repertório. Então, o repertório, ele, traz muito, ele já é obrigatório, mas ele traz mais pontuação e é melhor vista a sua redação quando aparece na introdução, no desenvolvimento 1 um e no desenvolvimento 2, tá? Na conclusão não tem necessidade e se você utilizar, utilize só lá no finalzinho, na última linha eu já vou falar uma dica também sobre isso. Já a terceira dica que eu tenho para você aumentar a sua pontuação é em relação aos conectivos. Veja bem, todas as vezes que você tem um conectivo, seja um nesse sentido, dessa forma, primeiramente, um ademais, um portanto. Nesse contexto... Um ainda assim... Tá? Sempre que você tem o conectivo... Que vai ser o quê? Você conectar as ideias... Então você pega uma frase que você está falando... E acrescentar algo... Então diz... Bom, nesse sentido... Dessa teoria... Traz uma afirmação... Ele... O conectivo... Ele tem que estar rodeado de pontuação... Ou ele é o início... Veja bem... Ou ele é o início... Tá? de um enunciado e depois do conectivo vai uma vírgula, então usou nesse sentido, vírgula. Dessa forma, vírgula, tá? Primeiramente, vírgula. Em primeiro lugar, vírgula. Ademais, vírgula, tá? Ele veio no início da frase, sempre vai ter uma vírgula depois dele, ok? Todas as vezes que a frase começa com a letra maiúscula, que é o início de enunciado, sempre vai ter uma pontuação. Eu ouso falar que o conectivo ele é sempre rodeado, ou é de ponto final ou é de vírgula. Ele nunca vem sozinho, tá? E quando ele não começar um enunciado, tem uma vírgula antes dele, né? Eu dou um contexto e quero trazer uma adversativa, quero trazer uma ideia contra, né? Então, eu venho dizendo aqui, o governo deveria... É, aplicar as leis que estão na constituição vírgula, mas não é assim que acontece não é começo de enunciado ainda assim veio ali e é um conectivo faz a ligação, usou uma vírgula antes então conectivo olha muito bem para ele porque ele sempre vem aí rodeado de pontuação e isso te dá respaldo e mostra que você tem uma boa língua portuguesa, o que sempre acrescenta e melhora um pontinho seu. A quarta dica é em relação à crase, né? Crase, a famosa crase, às vezes você não sabe utilizar, de fato. Às vezes a gente não sabe utilizar e precisa substituir, né? Mas é sempre bom você ter palavras e termos é, que você sabe que ali vai a crase, por exemplo, as pressas, a medida que, a maneira, tá? Para que você use, né? E que quando você utilizar, seja uma certeza de acerto. Porque isso também é bonito, ao longo do seu texto, uma crase bem colocada. Veja bem, nós estamos falando aqui de aumento de pontuação. Então, tudo que você olhe e a língua portuguesa está melhor colocada, claro que dá ali um pontinho a mais. E a quinta dica para vocês, né além de todo o planejamento que a gente tem para fazer os quatro parágrafos, argumentar, usar o repertório, usar bem o conectivo, usar bem a crase, vem uma dica que é a dica de... Finalização, sobrando espaço e tendo como, né, e lembrando também que aí vem um, mais um fator, né, que é a sua memória não falhar, você, na última linha, do meio da penúltima para a última, usar alguma frase de algum filósofo, né, que ligue com o um problema social ou político ou filosófico que foi abordado ali. Então é sempre legal ter uma cartinha na manga de várias citações. E aqui a gente traz para vocês muitas vezes coringas, né? Que encaixam em muitos temas. Porque é legal você fazer uma finalização é, com uma afirmação filosófica que traz a reflexão e encaixa com todo o pensamento daquele problema que você abordou na sua redação. São cinco dicas que ajudam você a melhorar a pontuação. Eu vou te esperar no próximo vídeo, na nossa próxima aula, com as nossas correções e com tudo que a gente tem a oferecer para que você cada vez melhore mais a sua redação. Beijinho, até a próxima aula. Te espero aqui.